Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Valadão, sou o criador do podcast A Gente conta. Conta. É, hoje nós estamos aqui né, para a nossa terceira edição do podcast, nós tivemos aí o, o ex-prefeito, ex-vereador Roberto Abrão, nós tivemos a ausência do Mauri Marangoni e hoje, seguindo a nossa enquete do Facebook, a gente está aqui trazendo para vocês o ex-vereador também de três mandatos, é, advogado, pouca gente sabe também que é engenheiro... Fez de tudo um pouco é, Dr. Eduardo Saad Eduardo Saad, né, para os íntimos Doutor, Boa noite Boa noite, Leandro é, é um prazer poder estar aqui Conversando com você, né Nesse podcast a gente Te conta, né E agradeço A oportunidade Agradeço o convite E espero que possamos é, Bater um papo Agradável aqui e que possamos também é, mostrar para as pessoas as nossas ideias, né? O que nós pensamos sobre a nossa cidade de Pedregulho. Doutor, é, eu sempre eu sempre pensei que a troca de ideias é a melhor forma da gente desenvolver um município, né? Até algumas pessoas confundem desenvolvimento com crescimento e não não é a mesma coisa. O município bem desenvolvido é aquele que oferece condições para os seus munícipes, para o seu, seu morador viver bem, ter uma qualidade de vida excelente. Então por isso que eu criei o podcast e algum, algum tempo atrás eu já vinha pensando em fazer isso para a cidade e tudo mais... O objetivo aqui é isso, a gente discutir pensamentos, posicionamentos para a cidade crescer e se desenvolver ao mesmo tempo e também falar de, de ambições, ações políticos, caso o convidado tenha essa, essa, esse viés, né? Mas, bom, vamos lá. É, hoje a principal, eu, eu coloquei em ordem aqui as principais reclamações que a gente recebe dos, do, do, dos munícipes, né? A gente Vamos começar a falar um pouquinho de segurança, né? Pedrinho, hoje Pedregulho vive uma vive na insegurança, né? Que, que não deveria ser isso, mas vive na insegurança. Vira e mexe, a gente tem notícias de furto, roubo, homicídio e tal. Na sua opinião, qual que é o papel do gestor público frente à segurança do município? Olha, Leandro, é... hoje infelizmente é... o... os efetivos da polícia militar e da polícia civil não só no município de Pedregulho, como na maioria dos municípios do estado de São Paulo, eles foram reduzidos. E com a redução desses efetivos, é, aumenta a possibilidade dos, dos meliantes é, é, fazer aquilo que mais mais gostam, né, cometer os crimes. Né? É, eu acho que o gestor público ele deve fazer a sua parte, por exemplo, na, na questão do município. Nós temos a Guarda Civil Municipal. E eu tenho aqui, assim, eu fico feliz da, da, da existência da Guarda Civil Municipal de Pedregulho, porque há muitos anos esse foi um trabalho do seu José dos Santos, o Zezão Cozzelli, né? Nós fazíamos parte do CONSEG, na época, né? quando que é um existe conselho o importante. Conselho de Segurança do, do Município, né? e isso foi uma luta que ele, ele abraçou né? e nós estávamos nessa, nessa época no Consegue, o Edmilson Martins também, né? o, uhum. o, o perito criminal, né? já falecido também, né? com mais algumas outras pessoas, o Pedro Guarnieri também trabalhou muito nesse, nesse, nesse sentido da criação da guarda. <risos> então, eu acho que o que coube a, a, o que cabe ao um município é, é a a criação, né, e no caso seria a ampliação da Guarda Civil Municipal e dar a ela condições, talvez de exercer outras funções né? aí precisa ver através de projetos de leis a legalidade né? da, da, da, da edição de um, de um projeto de lei aí que, que dê ao Guarda Civil Municipal maiores poderes, né? é, para gente... que ele possa atuar é, aliado a isso, a gente nota a, a diminuição do efetivo da polícia militar. Hoje, se não me engano, nós temos 11 policiais militares. No município de 700 km quadrados. É, e eu costumo brincar, né, a gente conhece o, o pessoal que trabalha, né, os policiais, até em função da minha profissão, né, eu tenho um, um bom relacionamento com eles, e eu lembro que há muitos anos, né, Pedregulho era, vamos falar aqui no, no, nos anos 80, né, 78, 80, nós tínhamos 15, 16 policiais militares, né, aqui tem, tem uma fotografia, inclusive, lá na, na, na sede da, da, da Polícia Militar, do pessoal na frente da delegacia, né, de, de frente ao, ao Fusquinha, né, o que eles falavam, o Corintinha, antigamente. Tinha, tinha muito mais PM do que viatura, né. Sim, né. <risos> E hoje, é, a gente vê a, a questão da, da, da polícia civil também, aqui em Pedregulho, está praticamente as moscas, né, nós estamos sem, os, os funcionários foram, foram aposentando, não tem a reposição, já né. Teve aquela questão que o governo fechou as delegacias aos finais de semana, né. Sim, agora a partir das seis horas da tarde, cinco horas, se não me engano, você já vai para o plantão em Franca, né. Então, é, a cidade com isso acaba ficando desprotegida também, então eu acho que a, a, o gestor público no, no, no que diz respeito às polícias civil e militar, é, nós temos o Coman hoje aqui que é o, cons o consórcio dos, dos municípios da Alta Mogiana, é, eu, eu acho que através desse, desse consórcio, deveria se fazer uma pressão agora no novo governo, que preza muito, né? o tarcísio ele ele preza muito é pela a segurança, bandeira dele, né? a, bandeira a bandeira do, do governador Tarciso, né? com o secretário de Hitch, né? Uhum. que é, é policial militar. Que é policial, que tente é, melhorar né? o, o, o efetivo da, da, das cidades. Por quê? Com, com a polícia mais ostensiva, você inibe a, a criminalidade. Porque quando você não consegue fazer esse combate, não por, por falta de vontade, mas por falta de número de, de, de policiais, você deixa a cidade desguarnecida. É onde ocorre a questão dos furtos, dos roubos, da droga, e aí vai desencadeando uma série de outros crimes né, que, que a gente tem acompanhado na nossa cidade. Você levantou uma questão importante, que é sobre o Consegue. Se eu não estiver enganado, eu consigo. hoje o pedagogia está desativado. Ele não funciona, o conselho de segurança. É, pode ser que tenha mudado agora em 2023, mas até o ano passado ele não funcionava. Mas aí eu te falo o seguinte, é, nós tivemos algumas reuniões lá com o comandante do e tal, vinha um comandante do, do batalhão de Franca, é, e ele sempre disse lá na, nas reuniões da Casa da Cultura o seguinte, é, tudo hoje na polícia, seja civil ou militar, é estatístico. Então, o Pedregulho tem o número de policiais dentro da estatística estabelecida pelo governo do estado. Então, muito disso aí é que às vezes acontece um crime de furto, alguma coisa ali que entrou na sua casa e roubou. Você não vai lá e não dá queixa. Né? Então, isso não entra na estatística. Então, para a polícia militar, está tudo certo. Até porque eles precisam basear em alguma coisa. precisam ter base para ter as políticas de segurança. Né? Só que é o seguinte, se o consegue não funciona, o pessoal não faz queixa. Delegacia fecha o final de semana, você vai criando empecilhos para que o governo possa atuar e mesmo assim é, você vai criando facilidades para o crime acontecer, né? É, porque inclusive a atuação do Conseg, todas as reuniões tinha participação do, do comandante da Polícia Militar, do delegado né, e dos membros da, da, da sociedade civil. É, era feito ata, né, a ata da, da, das reuniões do Conselho encaminhadas para o Ministério Público, encaminhadas para o, o, o, o comando da, da, da Polícia Militar, para o comando da Polícia Civil. E aqui é uma coisa que a gente percebe que, que é até mais difícil a cidade de Pedregulho, né, que vamos falar o município de Pedregulho, é porque nós temos Igaçaba, Alto Porã, Estreito, aí eu falo o Chora, eu falo a Vila Barreira... E aí a gente Ribita, vai, o, o Ribita, a gente vai tendo, tem, tem muitas comunidades hoje, Quer dizer, além dos distritos, foram criando outras comunidades. Então, é, é, para o número de, de, de, de policiais que, que tá, é, é muito, assim, o município é muito grande. A, a área de deslocamento de um de um, de um ponto a outro, de um é. ponto outro, Eu vou, eu vou dar só um exemplo aqui. É, nós tivemos há pouco tempo aquele furto no, no centro comunitário, no centro cultural, né, que furtaram ali um, uns instrumentos musicais, ali, inclusive eu fiquei sem, sem fazer aula, né, <risos> um, uns dias ali, é, furtaram carros. Furtaram, né, e conversando com um policial, o que, que aconteceu? Um dos meliantes fez uma, uma ligação... É, é, informando uma ocorrência falsa. falsa, a polícia se deslocou para esse lugar, né? quer dizer, então a cidade ficou desguarnecida até o tempo de, a, de voltar. De voltar, eles, eles cometeram o, o, o crime. Então, é, é, essa era uma questão que a gente discutia muito, né? Da, do, do, do número de. de do efetivo, né, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. E outra coisa que a gente discutia muito na, na, na, naquelas épocas, né, da, das reuniões do Consegue, eram em, em determinadas datas, né, que, que tem, tem alguma, alguma festividade na cidade, já o, o preparo da, das forças policiais, tanto da, da polícia civil, da, da naquele tempo não tinha ainda a Guarda Civil, uhum. da Polícia Civil e da Polícia Militar, de como seria o, a programação, por exemplo, para a festa do peão. Quanto né? de reforço você é precisar? De reforço, como que seria. Então, é, é, é, o, o Consegue ajudava, vamos, vamos dizer assim, na, naquele que se... Eu vou fazer uma analogia, mas não que se faz do trabalho de inteligência da polícia. Uhum. Lógico que o trabalho de inteligência da polícia é muito maior, mas o Consegue, dentro da, da, da, da, sua atribuição. da, da, da atribuição, ele buscava fazer isso. Preocupava com, com as ações das polícias em, em, em determinadas épocas do ano. Por exemplo, na época que nós, nós tam, estamos avizinhando a, a safra de café. Hoje está tá um pouco diferente, porque está muito mecanizado, uhum. tá? mas há, há tempos há, há, há, o número de, de pessoas que vinham de outros estados para trabalhar aqui no município era muito grande. Então a gente convocava o sindicato, o sindicato dos, dos, dos trabalhadores, o sindicato dos empregadores rurais, para fazer um, um, um, um trabalho de, de é, triagem de cadastramento desses funcionários que, que estavam vindo para poder é, é, não ser pego de surpresa, porque a gente não sabe, são, são trabalhadores, mas no meio de trabalhadores vem alguma pessoa que, que já cometeu crime, que é Às vezes tem, um mandado de prisão, que tem mandado de prisão, alguma coisa nesse sentido. Então, a questão da segurança, eu acho que, que o gestor público ele tem que, que olhar e trabalhar na inteligência. Não adianta a gente correr atrás e apagar o fogo. Nós temos que ver o que é que precisa ser feito para diminuir, diminuir a violência, aí a questão de educação, uma série de outras coisas que, que, que podem ser feitas. Então, é a maneira que eu entendo, né, uhum. de, de, de trabalhar com a inteligência. Tá certo. Doutor, outra questão que... que sem dúvida alguma, é aqui a maior preocupação da população de Pedregulho hoje é a saúde. É, entra prefeito, sai prefeito, entra um, sai outro, e a saúde continua sempre patinando, sempre tem um problema de exame, às vezes falta médico, às vezes falta remédio, ou às vezes tem médico, mas não tem remédio, às vezes é o contrário e tudo mais. E a gente vê que ainda falta um, um, um que a mais a saúde, tá? tá? Pelo menos... É, Está assim, menos ruim, né? não, não, porque tá boa eu acho que é um processo, é um tempo que vai levar para ela estar tá boa. Né? Então, o é, assim, que que precisa fazer para melhorar, ou para menos amenizar o problema da saúde em Pedregulho? Em questão de Santa Casa, PSF, médico, remédio, tudo isso. Bom, é, como você disse aqui, nós, nós podemos dizer aqui que a saúde de Pedregulho está ela atende a população, não vou dizer de uma forma excelente, mas ela tem atendido a população. No entanto, existem algumas questões que precisam ser pontuadas. Por exemplo, é, a criação dos, dos ESFs, isso, isso foi muito importante, né? porque você tem em cada bairro, você tem a, a equipe de saúde da família, né? As equipes que, que visitam as casas que fazem esse trabalho. Né? É... E, o agi... e o agente comunitário hoje ele é importantíssimo. O agente comunitário, ele é. Assim, eu não vou dizer que ele é tão importante quanto o médico, mas ele é aquele elo de ligação. E o Às que eu... vezes ele conhece mais o problema familiar do que o próprio médico vai atendendo. É... E o que eu noto, o que eu tenho notado, até, gente... até para criticar, você precisa. É, ter um pouco de coerência é, eu vejo aqui a santa casa hoje a gente procura saber as coisas né ela tem uma média de 120 atendimentos consultas dia que não são todas emergência e urgência justamente segundo informações dessas consultas a maioria é bela vista e Centro, que tem os, o postinho do Centro, tem o postinho da Bela Vista, uhum. que eles utilizam ali a, a, a, a, a, o serviço da Santa Casa. A Santa Casa, pelo que, que, que a gente sabe, ela, é, ela fica de portas abertas 24 horas, os, os ESFs ficam até as 17, de segunda, a sexta. de segunda a sexta, então a Santa Casa, teoricamente, ela deveria atender das 17h, às sete da manhã, nos casos de urgência e emergência. Isso não é de agora, isso já vem de muitos anos. Isso eu acho que vem antes, antes da invenção da Santa Casa. É, isso, isso sempre foi assim. As pessoas, às vezes, é, é, não vão no, no seu médico, por algum um problema ou outro, e, e vão na Santa Casa. Ah, eu vou na Santa Casa porque lá tem isso. Na verdade, cada... cada ESF, ele é dotado de um médico capacitado, de profissionais, enfermeiros, que, que, que, que desenvolvem um trabalho muito bom, né? E cada ESF, ele tem, além da, da vamos, vamos falar da, da parte de, de, de funcionários ali, ele, o, o, ele sabe o, o, o que... Ele pode prescrever, ele já tem a relação do, do, daquele medicamento que está disponível que tá lá na, farmácia municipal. Né? na farmácia, porque ele tem essa essa esse link com com, com a farmácia municipal. Hum. E muitas vezes você vê assim, lógico que vamos falar, ah, a pessoa pode dizer, ah, eu fui no postinho e não tinha médico. Pode ser que que, que tem, é, mas hoje a maior reclamação nesse sentido é Santa Luzia. É, mas o que precisa é, é, é fazer com que o médico fique lá, né? Dá condições para ele o ou contrata, ou, ou não deixar os postos sem, sem o atendimento médico, né? Sem um médico ali para fazer o atendimento, uhum. e conscientizar que cada morador da, da, da, daquele bairro, aquele morador que está cadastrado naquele, naquele ESF, ele vai até o ESF. Por quê? O, o agente de saúde, como você disse, ele já conhece a, a, o histórico, ele tem aquele histórico. Eu falo isso porque na minha casa, os, os agentes de saúde do, do, do, do posto, do, do SF. SF do centro, eles vão. Aqui. A Ellen vai, a Eleonora... Nossa, nossa casa também. Né, o pessoal, eu lembro bem que tinha um, um vizinho ali, o seu João Elias, que até faleceu, uhum. né, Que ele morava de frente ali. É, é, eu via sempre a, a, os agentes ali... Com, com cuidado né, na, na, na questão até de levar para as pessoas que não tinham condições de, de sair de levar o, o, o medicamento esse, esse tipo de coisa então eu acho que é, é, eu acho que antes da gente reclamar da, da, do atendimento da Santa Casa é, a gente tem que, que aprender a usar e, o, os, os equipamentos que nós temos à disposição porque você está na Santa Luzia vai no, no, no posto da Santa Luzia, se chegar ali o médico ou, ou chegar ali a, a, a enfermeira que está, olha, o médico não veio, então, olha, pode ir na Santa Casa, mas isso também tinha que, que, que existir um, um, um sistema integrado de, de, desses ESFs. Por quê? É, eu, eu, eu me lembro que, estudando sobre essa questão da, da, das dos ESFs, é, teve uma cidade que ele dividiu a cidade nos ESFs por cores. Então, um exemplo, o bairro Santa Luzia a cor era azul, o bairro da Santa Cruz a cor era amarela, o, o ah, bairro... É solo vermelho. Ca, cada, cada, cada bairro ele tinha ali. Então, quando o, o, o paciente ele saía por exemplo, ele vai na Santa Casa, ele tem que apresentar o seu cartão de identificação, que né? seria o cartão do, do, do, SUS. do, do SUS aqui, da, da, do controle do, do nosso município. É porque aqui. To, todo morador, se você for atendido uma vez lá na Santa Casa ou no Recep, você vai criar um número de prontuário. Né? Lá vai ter o seu histórico de atendimento. Ó, tal dia passou pelo médico tal, apresentava tal doença, foi medicado tal e tal. Então, todo morador tem o seu... O seu o seu número de prontuário, Sim. então você já tem uma base e, pronta para você criar um sistema. Então, é, é, é, a hora que o morador chega e fala, você já passou, a não ser que seja uma emergência, uhum. você já passou no seu, no, no, no seu posto lá no, no SF? Ah, não, olha, então é, é, eu gostaria que você fosse. Ah, não tem médico. Aí, a atendente que está na Santa Casa, liga, o médico está atendendo? Ah, não, não está. Tá, tudo bem. Mas, se tiver médico, ele tem que ser atendido lá, para não sobrecarregar um outro serviço. Porque, às vezes, você está ali, né? É, lógico que, que a questão de doença, você tem que correr atrás. Mas, às vezes, você pode ir em outro lugar que não a Santa Casa. Eu vou, o... te dar, eu vou te dar um exemplo da minha casa. Aqui a gente tem três crianças. Então, eu tenho uma de 14, um de 11 e uma de 4. Todos os três têm bronquite. Então tá aquele sol, trinta e poucos graus, ninguém tem nada. Caiu a temperatura um pouquinho, começa a tosse, nariz correndo e tudo. A minha esposa, ela sempre, sempre prioriza o ESF. Por quê? É, geralmente no ESF, é, o, o, geralmente a gente tem, tem aqui no, no pronto-socorro do Bela Vista, tem, tem um, um pediatra que é excepcional. Tinha, né? Ele saiu e tal, mas agora eu já eu vi no diário oficial que chamou outro pediatra. Mas eu vou te falar o seguinte: é, não falta um, um, um. Não boa vontade, mas não falta ali um pouquinho de, de, de trabalho, de conscientização da Secretaria de Saúde, junto com o Conselho Municipal de Saúde, para que isso se efetive. Porque assim tudo, tudo que você falou, a gente tem repetido isso no rádio na gestão do, do, do, do seu, da gestão do Zezinho. Os oito anos do Dirceuzinho, só que a gente sabe que dá certo, a gente viu dar certo outra cidade, como você disse, excelente ideia essa questão de, de categorizar por cor. Mas por que, que não, não implementa? O que, que falta para implementar? Então, é, você falou do conselho, né? Eu, eu acho assim: os conselhos eles são muito importantes hoje. Todos. Todos, todos, todos. os conselhos, né? Conselho de Saúde, Conselho da, da Assistência Social, eu participava do Conselho da Assistência Social, da Assistência Social é, que eu representava a, a OAB. Participei do Conselho Municipal de Saúde, a gente participava do Conselho Municipal de Turismo, é, de Saúde, né, do Conselho Municipal da, da, de Segurança. Uhum. É, uma coisa que, que, que eu sempre coloco, né, talvez as pessoas possam até entender de uma, uma maneira. É, posso, posso até torcer o nariz porque eu vou falar, mas eu, eu vou falar porque é, é, essa é a minha opinião é, todo mundo se acha no direito de criticar todo mundo. todo mundo critica isso, critica aquilo critica aquilo, critica o seu serviço critica o meu, critica todo, todo mundo tem um, se acha no direito de criticar a oportunidade que as pessoas têm de participar nesses conselhos é muito grande essas reuniões do, do, do conselho, vamos falar vamos, especificamente do conselho municipal de saúde elas são divulgadas são feitas na Câmara Municipal são feitas na Câmara essa, na, ou na Casa da Cultura elas são divulgadas então eu acho o seguinte o é, um munícipe ele tem o direito de participar e na reunião do, desse conselho levantar e falar assim, olha eu, estou passando por isso, é, mas dá uma sugestão que se possa ser que possa ser feita, porque a gente criticar sem sem é, é, simplesmente medical. simplesmente por, por criticar é muito difícil, porque as pessoas que trabalham também na, na, na área da saúde são pessoas que, que, que dedicam o, o, o é, eu o, eu não acredito eu não acredito que a pessoa que está num cargo público seja na saúde, segura, qualquer que for. Ele não tá lá para fazer o mal para ninguém e nem para ficar sem trabalhar. Ele tá lá para fazer o melhor dele, né? Então, eu, eu, eu também gosto muito dessa parte que você fala, para criticar a gente tem que ter conhecimento de causa. E você outra... não precisa ser especialista não, no E assunto. outra coisa, assim, é, é, para que você possa cobrar também. Exato, você tem que conhecer o problema. Né? Você cobra, né? Porque aí é aquela questão, né? O, o, o funcionário ele, ele é funcionário público, mas ele, ele, é, ele é empregado da população que paga o, o, o seu imposto. Nós estamos aqui conversando, essa energia que você está gastando aqui, um, um pouquinho, é imposto que vem. Um pouquinho não. <risos> que vem para o município, outro vai para lá, quer dizer, é, é, de cada coisa que, que, que a gente consome, tem a parte de imposto que, que é o dinheiro que faz rodar a máquina, a máquina pública. Então, é, é, a gente tem que ter é, conhecimento e a gente tem que exigir, porque nós estamos pagando. É dinheiro Lógico. nosso. A, né? a, eu, eu, eu falo assim, ó, serviço público nada mais é do que uma prestação de serviço que você paga por ela. Se você resume o serviço público, é isso. Sim. Você está comprando um serviço público, você está pagando por ele. Sim. Você não paga indiretamente, você não vai claro. lá e paga claro. pelo atendimento, mas você paga o imposto no arroz, você paga imposto na sua energia, na sua água, na sua internet, tudo você paga imposto. Ainda não fizeram imposto para respirar, é. mas até a energia solar já está pagando imposto. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem que saber como cobrar e onde cobrar. Essa questão... Do só para seu... ter... terminar, terminar aqui, a gente fala... Isso, isso eu, vou, eu vou falar para você com... isso Eu fui vereador em 92. Eleito em 92. 92. Assumiu de 93. É. Essa questão da, da, da Santa Casa, dessa briga da, da, de Rifaina e Jeriquara... tá desde lá? <risos> desde essa época da... da, da, da do, do, do uso da... Do uso da, da, da Santa Casa. do uso da Santa Casa. Entra prefeito de, de, de lá, entra... E, e não tem, um é, tem É, na, na verdade, o, o, o, hoje, para você ter uma ideia, a, a Prefeitura de Jeriquara acho que passou de 8 para para 16 mil 16.000 o, o aporte dela e a Prefeitura de Rifaina passou de R$ 5.500 para R$ reais o aporte que, na, na mensal uhum. na, na, na, na Santa Casa. Eu acho que a de, a de Rifaina tem alguns momentos que ela, ela fornece algumas outras coisas também. Eu não... não, não a gente vê algumas ações de, de marketing aí. Mas, é, isso aí, a gente nota, né? Assim, aqui eu não estou defendendo ninguém, eu estou fazendo uma análise de, de, de uma maneira... assim. Eu tenho um filho que é médico, eu tenho meu irmão que é médico, a minha esposa é dentista, a gente, é, pessoas que estão na área da saúde. Eu não estou aqui defendendo ninguém, mas a questão da, da, o SUS, o que se paga... Não, te, não, não teve é aumento história. não teve aumento na, na, na... nada que tem é, aumento então assim é, a carga no, no, nos municípios é muito grande né você estava falando a questão da de, de médicos né de, de, de, de da, da, da, às vezes da falta de médico nós temos aqui o grande problema da nossa cidade aqui mas é, é a especialidade da, da pediatria eu né? acho que é o que tem mais é, reclamação é, é, é o que, que tem pediatria. Né? Que hoje você vê aqui, né, as crianças, você mesmo diz aqui, você tem três crianças que volta e meia até tá com esse problema aqui. de ter um problema, né? Com é criança a gente sabe. Mas é, existe uma dificuldade muito grande de, de se manter é, esses profissionais em cidades pequenas. Não é porque paga mal. O, o salário da... da, da Não, eu, um exemplo é o doutor Heitor, excelente pediatra que foi embora. Por, passou em outro concurso e foi embora passa em outro concurso, às vezes vai em outra cidade que dá mais oportunidades fora da, da, da, daquele período que ele trabalha como, como servidor público, né? Então, é, mas você tem que correr atrás, você tem que ver, você tem que solucionar, porque as, as crianças também não podem pagar um preço tão alto por isso, né? Assim, então... É, é, é uma questão difícil. A questão da saúde, ela é, ela é uma questão difícil, porque ela não é uma questão é, é, só de pedregulho. Por isso que eu fiz a pergunta ali. Sanar ou pelo menos amenizar o problema, né? Porque é difícil sanar é... o problema. Não? Eu acho assim, é... ó, a gente pode ter uma, duas, três gestões aí de prefeito que o negócio ainda vai ser difícil de resolver. É muito demorado. É? A, gente, a gente vê a questão dos exames. Exato. A questão de exames. É, é, é uma coisa assim muito complicada, e às vezes as, as pessoas é, é, precisam entender que o, distinguir o público do privado, é, você, quando você é um administrador público, você tem que submeter-se às regras para contratação de funcionário, para compra de, de, de materiais, para compra de serviços, você não pode simplesmente chegar aqui, eu chegar aqui no seu estabelecimento, olha, me dá um queijo, me dá um quilo disso, me dá Faz um quilo uma nota daquilo. Ali. Não, não, eu venho e compro aqui, eu pago. O Eduardinho vem aqui, compra e paga. A prefeitura, para comprar aqui, ela tem que fazer uma cotação. No mínimo três para né? você Você tem que estar ali, compra pelo preço mais baixo. Aí tem todo um procedimento. Né? Então, é, é muito difícil. Assim, eu, eu, eu falo isso aqui... O processo aqui. é muito moroso. Né? É, a, a administração pública talvez tivesse que, que, que ter um, um, um destravamento para poder andar mais rápido as, as coisas. Né? Essa é... Sim, eu estou falando... Nessa questão de médicos né, de, de, de medicamentos De, de, de, de exames Sim, se, se a gente for ver né? é, Mesmo que está faltando pediatra, não foi por falta de concurso público A gente teve Se eu não estiver enganado, na gestão do seus A gente teve três concursos públicos para médico Teve muito concurso, contratou, chamou Mas infelizmente eles saem né? Agora se você fazer outro concurso Você vai estar, tá, chamou o próximo da lista Mas vai chegar um tempo que o concurso vou... ele, vai, ele vai acabar o seu prazo você vai ter que fazer outro Leandro, eu vou te dar um exemplo aqui no fórum de Pedregulho. Ali, a gente... Agora chegaram alguns funcionários, mas nós ficamos aí um, uns anos, uma defasagem muito grande. Por quê? A pessoa vinha, aí passava. Então são os concurseiros. Aí ele, aí ele vinha lá de Santos. É, são os, Não, e o cara é concurseiro, o cara presta concurso aqui, presta ali, presta aqui e tal... Aí ele prestou aqui e passou. Aí ele prestou um concurso para uma outra coisa, onde ele vai ganhar mais, ou, ou é mais próximo da cidade dele, ele abandona e vai embora mesmo. Exato. Quer dizer, então isso é questão do, do, do médico também. Não, né? não só do médico. É, toda a carreira é pública ela pode é, ser assim. Não, eu, eu, eu falei do médico porque tem... Além... O médico é mais procurado, né? É, vamos falar assim. Ele, ele tem... Mais procura, né? Assim, hoje você abre esses jornais aí, você vê os editais de, de, de concurso para médico. 99% né? é totalmente. Então, é, é, os médicos que estão em centros maiores, eles vão trabalhar na, no, no poder público e depois ele tem o espaço dele para ele dar o plantão, para ele fazer. É. Então é isso que às vezes dificulta. Tá certo. Doutor, a gente recebeu uma pergunta aqui, queria agradecer a. Ana Andrade, por enviar essa pergunta, que essa pergunta aqui é. Poucas pessoas pensam naqueles que têm as necessidades especiais, né? É, e eu acho que deveria ser o contrário, essas pessoas deviam ser prioridade no pensamento aí de qualquer gestão pública. Pedregulho, a gente não tem a PAI, mas a gente tem os um seis, que é um importante instrumento aí de integração e de, de inclusão social, né? Só que. Vira e mexe a gente vê lá os pais reclamando, ah, o Seis precisa de revitalização, o Seis precisa de reforma, o Seis precisa de, de mais profissional, é... o que, que dá para fazer lá para o Seis? O que, que era o, o ideal para a gente fazer lá para essas pessoas que tão, são tão importantes? Né? Porque só quem, quem tem uma pessoa especial na família sabe o que, o, o que o, é a luta o, diária. O, né? Leandro, é, é, é muito importante essa pergunta da Ana e eu quero até cumprimentar a Ana pela maneira que ela enfrenta essa, essa, essa, luta. essa, essa luta, né? Eu, eu Todo conheço, dia, né? Eu conheço a Ana aí, a né? conheço a Lígia de, de pequena, né? E, e sei da, da, da luta, né? da, da, das dificuldades que, que tem. O, o que que acontece? Assim, eu... Se você pegar, quando foi... É, feito o, o seis, né o Centro, na época era Centro... Educacional de Integração de, Social. É, é. isso foi em dois, 90 e alguma coisa, 89, 90, ou, mas foi, foi há muitos anos. Se você pegar é, hoje, de, de uns anos para cá, a inclusão social era muito grande. Hoje as pessoas, é, hoje com naturalidade, você, você convive com, com pessoas com, diversas, com diversos problemas. Com naturalidade. Antes, a própria família tinha um pouco de, de, de, de receio. De, de, é, era, uma, era uma proteção para evitar é, preconceito, preconceitos. Preconceitos. Então, é, Hoje, não que não, não exista preconceito, mas hoje a, as coisas mudaram. O, o, as pessoas, acho que abriram a, a, as mentes, né? Uhum. Então, se você pegar que, que o 6, o, o ele é um prédio de uma concepção mais antiga, né? Atende as necessidades? Atende! Mas precisa, melhor, né? precisa se adaptar às novas realidades. se é, você foi, vamos, foi, vamos falar que foi de 1990, o mundo era um, o mundo é outro. Justamente, o, o que eu estou dizendo. é, é a, a, Os equipamentos naquela época, para você, você poder dar um tratamento, dar uma, uma, uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, eram, hoje são outros. Então, o, o, o que eu falo, é, antes... Você não viu uma pessoa, um, você, vou usar um, você não viu um cadeirante na rua? Às vezes não tinha nem condições, né? É, então, hoje você tem, você tem aquela pessoa, você tem os tratamentos, é, é, então, o, o que eu acho, assim, é que deveria se pensar, né? Aí é que eu falo, às vezes a gente tem que pensar um grande, né? Você tem que ir atrás de lugares que já fizeram essa experiência, que, que melhoraram. Olha, onde que... Oh, nós temos escolas, nós temos universidade em Franca, nós temos faculdade de medicina, nós temos... Duas né? em Franca. Nós temos isso aqui. Procura para saber, vai em outras cidades. Olha, vocês têm... Como é que vocês trabalham apoio. nisso? A própria apoia. É, eu, porque eu, eu costumo dizer o seguinte, é, a gente não sabe nada. A gente tem que correr atrás... E no mundo nada se cria. É. <risos> Não, claro, você vai, você vai, copia. vai copiando, vai ver o... que coisa que, boa que, você que, tem que copiar. O que, que deu certo aqui para esse tipo de, de, de, de, de situação? De, de situação né? Eu vejo ali, eu falo que ali no 6, a minha esposa está trabalhando agora ali no 6, no né? ela dois dias, ela, ela atende, dois, três dias ela atende ali. Então, os funcionários lá se desdobram que que é para fazer o trabalho. Quer dizer, às vezes... O, o, o espaço físico não ajuda. Né? A, a, a, a, é, é como você disse, as coisas mudaram. Né? Hoje tem novos equipamentos que se adaptam às a, a, a, necessidades da, da, das crianças. A própria né? medicina evoluiu. É, evoluiu. Hoje nós temos né, para as crianças os monitores né, que, uhum. que acompanham. Né? Então, há uma evolução, há essa questão da inclusão. Né? Então, eu acho que o, o SEIS... Né? Ele, ele deveria ser repensado de uma maneira para poder é, é, criar um, um espaço ali... É, é, que consiga atender a longo prazo. Né? A longo prazo, é. não, não uma coisa que... olha Daqui dois, três anos 2, 3... ele já não está servindo mais. É, porque o, o, o, que, o que acontece, quando você faz um, um, uma coisa é, é, para remediar, não, não vai não funcionar. Vai... Olha o... é só... Às vezes você vai ter um custo elevado para um prazo tão curto, justo, que né? às vezes aquela pessoa que iniciou hoje com aquela reforma que você fez, ou ampliação que você fez, quando ela estiver lá no meio do tratamento dela, aquilo já não está servindo mais. Verdade. Por é, é um negócio complexo para se pensar. É, e, Mas e é. Voltando aqui, né, assim, e hoje nós temos, nós vemos essas, essas crianças, né? que estão sendo preparadas para para a vida. A, a função né? do centro é essa. E, e hoje a gente vê aqui, né? Hoje você você olha aqui em Pedregulho algumas crianças aqui que a gente conhece que que já já se viram, exatamente. Né? Então já tem, e... já tem tem tem suas responsabilidades claro, com qualquer claro. outra pessoa. Então é, é, é muito importante. Então eu penso assim, é, o, o, o o material humano para trabalhar eu acho que o município de Pedregulho tem, tem em e, excelência. E, e, e excelência. Agora, a questão do espaço é uma questão de, de, de, de, de, de pensar, de, de ver se ali é suficiente, se não for, outro lugar. Mas eu acho que deveria, é, é, como diz, essas, essas crianças, essas pessoas, elas, elas merecem um... um, um um olhar diferente para elas, que é que né? penso. carinhoso. Exatamente, eu vejo tanto vereador fazer, é, pedir emenda para o deputado para asfalto, para recap, para isso, para aquilo, mas eu não vejo pedir equipamento, dinheiro para reforma, para ampliação de prêmio, porque a gente podia ter um vereador que, que corresse atrás disso, né? porque deputado teve aí o um, um ano passado, que veio aqui, pediu voto, foi eleito e tal, a gente precisava também dessa atenção da Câmara Municipal, nessa na questão do, do, do seis. Doutor, continuando aqui na questão da educação, é, aconteceu o ano passado, aconteceu esse ano, a reclamação na entrega do material escolar e do uniforme. Todo ano. Eu acho que quem está na gestão pública, é, esquece que janeiro começa a aula. Não tem cabimento, porque vai estar tá entregando material e, e uniforme em março, sendo que as aulas começaram em, em, em janeiro. Né? É... Dá para acabar com isso? Para todo ano, assim, ó, a aula começar dia 10 de janeiro, no máximo dia 12, dia 13, está em uniforme e o material entregue? Então, aí é uma questão de, de, de, de, de planejamento da, da, da licitação. Você, você mesmo sabe, né? Que, que para você comprar, você tem todo aquele processo, né? Então... É, tal, al tal, alguma coisa já dava para casar, na né, despesa de licitação, porque o valor aumentou bem, sim. né? sim. Talvez você possa adiantar isso aí. Já pedir para o departamento, falar: olha, nós tivemos um problema esse ano aí com, com isso, vamos, vamos correr aqui, não, não vamos deixar para isso acontecer. Então, eu question, eu, eu acho que é uma... eu questionei, eu, eu questionei um funcionário, porque ele falou assim para mim assim: ó, é, ah, mas como é que você sabe quantas crianças vai entrar o ano que vem? Mas isso já tem. Você tem esse planejamento. Você tem que ter esse planejamento. É, você não pode ter, você não, você não tem um número exato, 322, uhum. Mas você sabe que é de 300 a 350. Então, se você comprar um pouco a mais, não, não tem problema. Eu, eu entendo dessa forma. Você pode deixar ele para né? mais para frente. Assim, então, talvez é, é, é, alguma coisa, algum ajuste no, no calendário, né? Para poder fazer essa a programação dessas compras. Até né? porque uma, uma das justificativas que a empresa atrasou a entrega. Então tudo isso tem que estar no planejamento. A empresa vai algumas vão atrasar, outras vão fazer dentro do prazo, tudo então, é, você tem é, que estar. É tudo assim, tem que Não ver... é só culpa da administração, a questão não, é essa. Não, mas eu, a, a administração eu tem que estar preparada. É, o grande problema, eu, eu, assim, o eu volto naquilo que eu falei que eu venho comprar aqui uhum. né? e que o poder público tem que, tem que escolher ali no menor preço e tal. É, muitas vezes a gente vê é, que a, o município, né? vamos falar município, estado, faz uma, uma licitação e determinada empresa ganha. Ela ganhou, cumpriu aquilo, só que ela não vai fazer a obra. Tô, tô dizendo ou não de entregar op... o produto. Ou não entregar o produto. Quer dizer, aí ele deixa, essa empresa deixa o, o vamos falar, o gestor público numa situação complicada, porque ele, ele cumpriu a, as, as, as exigências, exigências, ele fez, ele fez, ele fez. Só que o, no dia o, do o bendito vencedor da, da, daquela licitação, ele deixou de cumprir. Eu estou dizendo, ou na entrega do, do, do material, ou na. na, na no início ou, e conclusão de uma obra, a gente vê isso muitas vezes acontecendo né? então é, é, é mas é um mecanismo da, da, da, da, que, que, que se exige, né? exige a licitação menor preço né? e muitas vezes é, o munícipe é prejudicado né? é porque se assim, a gente atende o Pedregulho atende muita criança no ensino, no ensino básico né? ah sim Deve para umas R$2.500, para mais, passando, né? É, se não tiver é muita passando, está é nesse muita problema gente. aí. E, e, e a questão que a gente vê, assim, de, de, de material, não é, não é falta de, de, de aplicação do recurso. Não, não. não é nada. A aplicação Mas, do recurso Fundeb em PDU, ele, ele é bem é. efetiva, é, ele é efetivo. Aplica-se o dinheiro. E você, e você vê também né, que, que é uma coisa o município é responsável pelo fornecimento da merenda também. né? Tanto para o pra municipal, para as escolas municipais, é, quanto estaduais. Então, é, é, é uma... São coisas, ô, ô, ô Leandro, muito... Como é que eu vou falar? É, é que, que às vezes as pessoas não veem, mas isso, isso custa muito. Custa. Isso ah, custa a, muito. A, o investimento em saúde e educação hoje, no, no, no, não só para o Tribúlio, mas no Brasil todo, é absurdo de grande. Lógico, tem-se algumas cidades que tem questão de corrupção, tudo isso que desvia verba e tal. Às vezes você tem verba lá para construir 10 escolas, constrói uma. Mas, não, a gente falando aqui especificamente pedregulho, se você analisar os balancetes, diário oficial, tudo, é aplicado o dinheiro. Sim. A questão que eu acho que é, é sincronizar. Aplicação com cronograma, com é. tudo para minimizar. Problema vai ter. Sim. Pode entrar um Papa lá com o prefeito, qualquer um, mas problema vai ter. Então, assim, eu acho que a questão é minimizar o problema, né? Perfeito. É chegar nesse ponto, nesse senso comum, né? Doutor, é... moradia. Moradia é. <risos> é duro, hein? É. Porque assim, a gente vê. Se você olhar a rede social você abre seu Facebook hoje e os grupos de WhatsApp. Está assim, caminhão. procuro casa para alugar em Pedregulho. Procura casa para alugar em Pedregulho. Procura casa para alugar em Pedregulho. Isso Tem... eu, eu, eu, eu posso dizer com com todo dia vai gente lá não vai vai meu WhatsApp aqui, <risos> as pessoas perguntam né aí hoje inclusive uma, uma moça mandou, tá tá difícil o caso de tá Deus, difícil o aqui em Pedregulho foi realmente está muito difícil ó, eu vi uma postagem ontem uma moça de Jeriquara que não conseguiu casa em Jeriquara Tá tentando alugar uma casa para morar em Pedregulho. É. De tão difícil que tá. Assim, a nossa região, do Rifânio e Pedregulho, o déficit habitacional é muito grande. foi nem se fala, né? Pior Rifaina, ainda. na além de e não E o que tem ter, é muito caro. É, é, é exagerado o valor é, do aluguel. Tem, se você for uma casa, vamos supor que é uma casa de mil reais em Pedregulho hoje, e é de dois para cima. Sim. Tranquilo, sem, sem briga, sem nada. Sim. Mas assim, beleza, o déficit habitacional tá aí. É um problema que todo gestor que entrar em Pedregulho, ele vai enfrentar. Né? O que, que a gente precisa fazer para minimizar esse déficit, para a gente tentar diminuir ele e também evitar os casos que teve no Santa Terezinha? Que é o seguinte, a pessoa precisa da casa, ela ganha a casa e ela vende a casa. O Leandro, essa questão, esse questão do déficit habitacional é, e, e da, da, da falta de construção de casas populares aqui em Pedregulho, ela, ela remonta aí. E... 40 Muito anos tempo. quase. Né? A, a, no... a primeira, as primeiras casas populares que a gente teve foi Nova, Nova Pedregulho. Isso em 92. Não, ela foi é, 89. Você mudou para lá em 94? 89, 90. É, é ali, foi nisso aí. São as 300 casas. Uhum. Depois nós tivemos no Alto Porã, uhum. aí tivemos o, o Santa Terezinha. E agora tem essas, essas 50 54. casas nas áreas institucionais do, dos bairros. Né? É, eu acho o seguinte, é, Pedregulho, a, a, a questão da, da, das áreas para construção de casa, eu acho que tem que se fazer um, um, uma análise né? para onde que nós queremos que a cidade cresça, Onde vai ser mais fácil que não, não, não tenha problemas? Porque aqui hoje nós temos um canto aqui, atrás da, da, da, da área de lazer do ali, polo do polo esportivo, ainda. da área de lazer, mas aquela área ali, salvo engano, eu preciso, ela, ela, ela, ela quase que encosta no, no parque ali, então é. tem, algumas, tem algumas limitações. A questão do parque é assim, ó, existe uma zona de amortecimento né, para evitar qualquer problema ao parque. Sim. O Santa Terezinha, por exemplo, para quem não sabe, a estação elevatória de esgoto do Santa Terezinha e também do, da Vila Isabel, ela está praticamente ali dentro do Parque Estadual, Sim. o que é um problema grave. Então, eu acho assim, é, você tem que fazer um, um, uma análise, mapear, e, e a questão... É, aqui é no... porque o, nosso, o, nosso, o, nosso, o terreno de pedregulho é muito irregular, né? É, e, e, e outra coisa, você tem que chegar... E, e não é o, o, o que se fala, ah, eu não vou desapropriar porque é amigo. Não, não é questão de ser amigo. Hoje, é chegar... Tem, quem, quem, quem assumiu um, uma responsabilidade de administrar o município, ele, ele é, como eu, como eu falei que ele é funcionário do povo. Ele que escolheu. Né? Ele, te, ele escolheu isso aí. Então, tem o ônus e tem o bônus, né? né? O bônus é você, é o prefeito, o ônus são essas, essas decisões que você tem que tomar, né? de desapropriar áreas, de criar algum problema com, com alguma pessoa, mas isso acontece em todas, todas as cidades. cidades, né, você, todas as cidades crescem, então a, a, a terra lá onde, onde vai ser construída uma casa, ela pertence a alguém, esse alguém vai, vai ficar feliz ou não vai ficar feliz, né, mas o que a gente vê aqui com as desapropriações em Pedregulho, que todos ficaram muito felizes. <risos> todos ganharam muito dinheiro. Eu com não isso. vejo um dono de terra desapropriado, então, achar ruim, então, aqui, não. Então não tem essa conversa aqui. É, é conversar, é explicar. Falar, você, tem um te você tem uma terra aqui, tá? Nós temos. Tem condição? Vamos conversar? Existe a possibilidade? Vamos, a preço justo, o que, que é? Porque também você não pode penalizar uma pessoa, porque ela tem uma, uma, uma propriedade lindeira da cidade. Exatamente, né? Pessoa, pessoa adquiriu, aquele é dele, né? É. Então, eu acho, assim, né? eu acho assim, eu acho o seguinte, é, essas essas casas que tem aqui e, e esse problema que você tá tá dizendo, isso acontece com casa popular, com casas que, que que a prefeitura fez e doou. Porque a casa popular, embora a pessoa é sorteada, ela paga se ela passou para outro, quem está quem ali vai estar tá pagando. O grande problema que, que, que nós já vivemos aqui em Pedregulho há muitos anos é que pessoas ganhavam a casa, vendiam. Aí teve uma vez que invadiram as baias, eles foram morar lá na baia. No, no parque, no Parker, é, porque não tinha lugar para... Mas muitas das pessoas que estavam lá na época, os mais velhos vão lembrar disso que eu estou falando, eram pessoas que haviam ganhado casa e que, vem, e, e que venderam. N não haviam sido sorteadas para pagar a prestação. Por quê? A, a, a aquisição da casa, a venda ali o CDHU permite isso. É, após três anos de... de... Eu, o CDHU permite. É, tem, tem uma cláusula tem, no contrato. O CDHU permite. Então, ele, ele não tá A pessoa não está ganhando a casa. Não tá Ele está comprando, ele está é. tá pagando. O, o sorteio é assim, vamos falar e assim. Para e... colocar na fila quem está é, no sorteio. E, né? e, e outra coisa, né? Se você pegar as casas, que, que o, o valor da prestação está muito alto. É altíssimo, absurdo. Também, então, absurdo. É, é, é inviável né tem família lá que faz é. um ano que não paga a prestação, é. porque não consegue. É inviável. Ele come, ele paga a prestação. Então, então a questão é, é isso. É, passa por, por uma vontade de, de quem está à frente do, do, do poder, passa por um cadastramento de pessoas que realmente precisam do imóvel, aí você faz esse cruzamento. É, é, é, é porque... simples. É, é... Na minha opinião, Sim. Não, não, não é que é simples, uhum. o, o, o, to, todo o processo Ele é, é complexo, é complexo né? mas, é, é, assim, você tem que ter a vontade e tem que saber como você vai distribuir. É, doutor, essa, essa, esse programa aqui que, o, que o prefeito lançou agora, é de 50 casas é, feitas com, com, com dinheiro pro, próprio da prefeitura e 50 da Sedegal, a Sedegal a gente já sabe como que é o processo e tal, Vai ser o mesmo processo, inscrição, é, seleção, sorteio e vai para casa. Esse é, é, é o básico desse legal. ela faz isso em todas as cidades do estado de São Paulo. Mas a municipal, é, ela vai ser um pouco diferente. Né? ela vai ser uma, uma sessão de uso, né? Como é que isso funciona? Eu, eu não vi a, a, a lei ainda que, que, que regulamenta, mas ela dá para a pessoa usar aquela... Sem pagar nada. Sem pagar até um certo, o, o que tiver, não, por exemplo, até aquela pessoa que veio falecer, ou, ou tem, pode, pode ter as duas regras. Tem algumas coisas, inclusive no, no, no acho que no CDHU, ou na Coab, antigamente, tinha algumas coisas que era isso, que a pessoa ganhava um, um imóvel ali, uhum. só que ele não podia, ele, ele fica enquanto, enquanto viver. Acabou e morreu, passa para uma próxima família. Não, não, não vai para os herdeiros, é. não vão continuar morando na... O importante disso, de uma lei que, que cria essa, esse mecanismo, né, da, de você fazer essa doação, é que você coloque ali que se a pessoa que recebeu esse imóvel ali para inserção, se ele utilizar de forma diversa daquilo que foi colocado, ele perde exato suposto. aí isso isso precisa ser colocado porque se você olhar né a, isso que eu estou te falando essas casas eram feitas lá na, na, na Santa Luzia na, na antiga Matutina na, né? Vila Matutina muitas vezes fizeram isso, é, esses essas casas nesse sentido É, solução tem né tem que, <risos> tem que é, você achar o caminho que você, você vai utilizar você tem que você tem que que, que amarrar isso aí, pra, pra pessoa não usar um bem público, público. como se fosse dela. ali ela, ela, ela tá morando ali, mas não é dela. Ela tá simplesmente usando. Ela recebeu um, um direito um benefício, de uso. Aqui. Um benefício um social, direito né? De, é, um direito Exato. De uso. Doutor, vamos falar um pouquinho agora de emprego, né? Isso aí dá um, dá um bafafá danado. É questão da geração de emprego, né? Porque assim, ó, Todos os prefeitos que passaram por Pedregulho tentaram, de alguma forma, gerar emprego. Né? É, eu lembro quando o Nizim fez a construção daqueles, daqueles barracões lá na área industrial. É, chegou uma época dos dois barracões está lotado, porque o calçado bombava e tudo mais. Hoje nem tanto, porque o calçado já não é na nossa região aquela potência toda. Foi, tudo foi, foi para o sul ou foi para o nordeste. É, mas mesmo assim, com todas essas, essas, essas lutas dos prefeitos, a geração de emprego em Pedro é in, insuficiente ainda para a demanda que a gente tem. Eu já vi isso, o tanto de ônibus que a gente vê indo para a MkSabe e Faina, né? o tanto de ônibus que tem disponibilizar para ir para Franca, e o tanto de gente que vai para Franca mesmo até por transporte próprio. Né? É, hoje, para ter uma ideia, a gente não tem uma secretaria de, de emprego. Né? A, a secretaria hoje se chama Secretaria de Turismo e Emprego. A gente não tem uma secretaria específica, a gente tem um secretário desenvolvendo um trabalho para o emprego. Então, fala para mim assim: o que, que precisa hoje fazer para a gente atrair empresa, indústria, é, tecnologia? Dá para fazer isso pra pra e para trazer para o Pedregulho gerar emprego? Ô, Leandro, é, você falou tecnologia. Então, eu vou, eu, vou, eu vou colocar, vou falar de tecnologia. Mas antes eu vou dizer com relação a. a, a a indústria calçadista, né, as pessoas que que hoje e hoje trabalham, né, e vivem da desse ramo, né? do, do ramo, né, da, nas bancas de pesponto ponto aqui. Eu acho que Pedro Gullo fez o que tinha que fazer nesse, nesse nesse sentido, tem profissionais capacitados aqui. Então qualquer empresa na, no, do ramo calçadista que quiser trazer um, um, uma alguma sessão da, da, da, da fábrica André, dela aqui em Peguro consa... vai conseguir ter o pessoal vai o corte vai tudo. vai conseguir né uhum. porque isso são pessoas que, que que trabalham há muitos anos né que aquelas pessoas que a gente conhece aí que que que forjaram esses esses novos funcionários né então nesse nessa questão do, do, do da área calçadista eu acho que que nós temos aqui é esses empregos e se vier alguma coisa se, vai, se voltar a crescer a a, a vai a estar bem servido vai estar bem servido eu acho que a questão da tecnologia sim é, nós passamos esses esses anos da pandemia aqui eu acho que deu uma uma, uma estagnada na, na vamos falar no desenvolvimento intelectual da, da, dos jovens né? Talvez por falta de, de equipamentos para acompanhar, uma série de, de, de questões aí que, que a gente vê as, as reportagens da televisão, a gente vê o, o, o, o decréscimo de, de, de intelectual que houve nesse, uhum. nesse período. Né? É, Leandro, hoje, se você falar do agronegócio, se a pessoa não estiver capacitada, para poder operar uma máquina, ela não consegue um emprego. É, eu vejo aqui o, o, o sindicato, às vezes... Sindicato rural, né? É, a Ana falou, a Ana é sempre uma que, que posta <risos> ah, no, no, nos é, grupos a, as informações de, de, de, de cursos. Né? Mas, eu, eu acho que, que somente o sindicato não é suficiente. Eu acho que, que, que o município ele deveria fazer alguma parceria é, é, com, com, com algumas entidades. Né? Hoje tem, eu, eu falo, nós temos o SEBRAE aqui, que, que faz um, uma... Né? Mas nós temos o SENAR, que é ligado com, com o, o, o sindicato. É o Centro uhum. né? Nacional de Aprendizagem de, Rural. De Aprendizagem Para outros ah, tipos de curso, uhum. né? Você está vendo? Sim, <risos> para outros tipos de curso. E eu, eu vejo assim, mas que curso que eu vou trazer para cá? Não adianta eu trazer um curso para uma faca, faca de automóvel. Não, onde, onde, não. É. então eu penso assim, o município ele tem que investir numa pesquisa com a, a, os jovens que, que estão ali aptos ao mercado de trabalho, de tanto a tantos anos, para saber qual que é a vocação do município. Né? aquilo que você falou, não adianta trazer uma fábrica de carro, uma fábrica de avião, se nós não temos profissionais, nós não temos escola que, que, que, que, que é, formam esses profissionais. Então a primeira coisa assim, que eu entendo é você trazer, você conseguir captar dentro da, da, da, da, do perfil da, da, da nossa população apta a trabalhar, qual que é a, a, a vertente dela, qual que é a tendência dela. De posse dessas, desses dados, você vai atrás de empresas, né, de, de, dessas empresas governamentais ou não, para poder aplicar alguns cursos aqui, para você formar um profissional. Você formando o um profissional, você vai atrás de empresas para poder atraí-las para o nosso município. Porque além de isenções... Além de, de doação de, de, de, de, de terreno para fazer a construção de barracão, alguma outra o coisa? Aluguel de preço. Você tem que dar condições para ela vir aqui e se instalar e funcionar. Falar, não. E ficar, a, né? E ficar. A minha cidade ela tem é, pessoas que, que, que estão é, capacitadas para desenvolver essa função. Gente, você sabia que a gente tem muitas mulheres aqui capacitadas na costura de lingerie? Sim. Nós tivemos um curso aqui de, de capacitação de lingerie, mas a gente nunca teve uma empresa de lingerie, né? É. Faltou mas então, buscar. Mas é, é, eu acho que, que você tem que ir atrás. E quando você pede, você pede, mas você tem que mostrar para a pessoa. É porque o é empresário... Pra... Vamos ele, não claro. vem, ele, não, ele não vem aqui pelos seus olhos azuis. Eita, é lógico, ele não vai vir aqui fazer caridade para ninguém. Não. Do empresário, a primeira coisa que ele vai visar é o lucro. O lucro dele vai ser melhor, as instalações vão ser melhores, vai possibilitar um crescimento Sim. da produção dele, vai possibilitar a empresa dele crescer. Tudo isso ele vai analisar antes de tomar a decisão de trazer a empresa para Pedregulho. E tudo isso, quem tem que vender para o empresário é o gestor público. Sim. Você tem que vender para ele o que ele quer. Sim. Você né? tem que mostrar a sua cidade. Assim, eu acho que é, é, você tem que você tem que colocar. Ah, vem investir em Pedregulho. Tá ótimo. Mas a, a pessoa vem aqui, ela tem que ter um lugar para saber. Ó, eu, eu, eu pretendo aqui, eu, às vezes, um, um empresário está passando por aqui, vê. Quer conhecer Pedregulho? Gostou, achou o clima legal. Né? A, a, as rodovias que cercam o acesso aqui, o a Raiangueira, o acesso é Ele vai chegar e falar assim, como eu posso? O que, que, que vocês têm? Como é que é? como é que é? Como é que é a mão de obra daqui? Né? Tem gente qualificada nesse porque setor? Hoje, porque hoje, oh, oh Leandro, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, hoje nós estamos aqui com, você está fazendo esse podcast aqui com... Um telefone celular, duas câmeras, um, um computador. Um microfone. Né? Aqui, né? É... Antes você teria que ter um... Um estúdio de televisão. Um estúdio para a gente poder estar tá fazendo esse bate-papo. Amanhã você vai fazer um podcast aqui, um, um aparelhinho aqui, hoje já dá para fazer. Tem, não, tem, tem alguns aparelhos, você coloca ele aqui, se é, você falou, ele se, vira para você, e, ele vira para mim. Então, é, as coisas... A, a, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. A velocidade da tecnologia. Muito absurda. rápida. Então, é, é, eu acho que. Eu, eu falo na minha profissão. Hoje, se eu, se eu não tivesse me, me atualizado. Ah, eu, eu a vida inteira fui advogado da tirografia. Hoje, hoje, se eu falo, Hoje eu, te, eu tenho que ter um computador, porque eu peticiono ele, eletronicamente. Eu tenho que saber. Eu tenho que sentar na frente de um computador, a audiência é, é virtual... E todos os profissionais passaram por isso. Sim, então, é, é, é, hoje não se admite um gestor público que não se, não se atualize. Hoje, o que aconteceu ontem, não foi o que aconteceu hoje, não vai ser o que, que, que vai acontecer <risos> amanhã. Então, Exatamente. você tem que saber, o, o, eu estou dizendo na questão tecnológica, na questão das relações sociais nas relações humanas, né? O, porque, governo estado, porque... o governo do estado, ele ele tem um programa, é, chama Via Rápida. Esse programa ele foi criado pelo governo do estado de São Paulo para para se oferecer para as pessoas cursos voltados a tecnologia, serviços, vários, tem N curso lá, né? E a tecnologia é um tipo de curso que ela não demanda vir um profissional para cá. Ela não demanda instalar uma empresa aqui. Por quê? As, o serviço de tecnologia, seja programação, audiovisual, vários serviços de tecnologia, a pessoa tem que ter computador e internet. Hoje, se você for pegar uma empresa gigante de programação, praticamente ela não tem escritório. Todo mundo trabalha na sua casa por conta disso. Então, aí falando do Via Rápido, eu vou, a gente vai pesquisar lá. Você digita lá, Franca. Não tem curso em Franca para o sistema base. Franca tá lá, sem curso disponível. Pedregulho, jardinagem. É o que a gente precisa? Eu não sei te falar se a gente tem essa demanda. Pois é, vai formar? Vai, vai formar pessoas. Mas o mercado vai oferecer oportunidade para essa pessoa trabalhar na jardinagem? Será que vai? Você entendeu? Então assim, o governo tá oferecendo uma coisa que eu acho que não tá sendo bem aproveitada. Não tá... Como é que eu vou te falar? Não... Não está casando as coisas, né? não está fazendo a, aquele elo de o que você oferece, o mercado vai te oferecer a oportunidade é, de trabalhar. É aqu aquilo que eu disse, você tem que saber a vocação da cidade. Primeiro você tem que chegar, você tem que levantar dos jovens o que, que ele pensa. Exato. É, não adianta você oferecer para ele um curso de ordinário se ele quer trabalhar na área de tecnologia. Né? Ou, se você... Você, ou se você, por exemplo, esse curso de jardinagem hoje seria muito bem-vindo numa cidade como Ribeirinho que tem demanda tem demanda agora claro, tem 200 anos né? é, é, sim então é, piscineiro ganha muito dinheiro lá né um curso de de ir piscina jardinagem. mas é, é, é isso né então as, as pessoas precisam é, é, se atualizar exato doutor uma eu levantei um dado aqui no IBGE é, em 2006 ou seja já... 16, 17 anos atrás, a gente tinha 4.035 veículos registrados no município de Pedregulho. Carro, ônibus, caminhoneta, Para quem não sabe, como é caminhoneta, sabe isso? <risos> <risos> então, então a gente tinha 4.035 veículos registrados. Em 2022, 2022, foi o último dado do IBGE, a gente saltou para 10.309 veículos registrados no município. Então, Igaçaba, Porã, Estreito, a zona rural, a cidade em si, toda ela tem 10.309 registrados. É, só que nesse período, praticamente a gente não teve evolução de trânsito. Né? Você mudou uma mão para lá, uma mão para cá, colocou um semáforo lá. O único semáforo da cidade que funciona está lá até hoje do mesmo jeito. Errado ainda, porque você poderia virar para a direita descendo a, a Joaquim Ferreira com ele e ele não te permite isso. Né? Nós temos um aqui que está há oito anos desligado. Então, assim, não, não, não evoluiu a questão do trânsito. Se você ficar aqui comigo, meio dia e meio, seis e meia da tarde, você vai ver que desastre que é a porta do Arthur Belém. É, não é fila dupla, é quádrupla. É quatro carros parados lá, de ônibus passando, é bicicleta, é menino correndo, é carro correndo. É uma bagunça total, tá? para acontecer uma tragédia. Aí eu te pergunto, o é, que que faz para mudar isso? O que, que tem que fazer para esse trânsito de pedregudo de ser mais eficiente. Bom, primeiro você você disse, né? Nós triplicamos, né? É de quatro. De quatro para dez? É, duas vezes e meio. Duas vezes e meio. Isso aqui. E, e a gente sente a, a isso quem, quem dirige aqui na cidade? Estacionar no centro. Né? no centro é, é às vezes é impossível de você estacionar. Eu, eu acho que assim precisaríamos é, é, fazer um, um trânsito, programar, né? Fa fazer, o equacionar o trânsito de Pedregulho. Colocar mão para lá, mão para cá, fazer a rua que, que é mão única, que, que vem. Né? Eu vou te dar um exemplo. A dificuldade... Duas ruas ali, você está falando da, da Joaquim ali. Uhum. Aquela, a Joaquim, ela não poderia estacionar carro... Do lado direito de quem sobe. Ou se é uma única. É, ou se, se é uma a única. A rua de frente, da, onde é a Secretaria da, da Saúde, Secretaria Francisco da Educação, Rios Francisco Rios Corral, ali, na praça, aquilo é um, é um perigo. Porque as pessoas estacionam dos, do, dois, dos lados, dois lados. Aí desce um ônibus ou sobe um ônibus. É. Então, eu, eu penso assim: teria que, que se fazer um estudo né com o um profissional. É, é, é, competente, né? O DETRAN deve tem esses, esses estudos. É porque né? municipalizou tudo, né? Sim, o mas tudo bem, o trânsito está municipalizado, mas existem profissionais morro, que já, prestam tá. serviço. Prestar serviço para o município. Prestam serviço. Aí você vai fazer. Vai, hoje é fácil, você coloca um drone, você vê o fluxo. Você vê a dimensão. Você vê o fluxo do, do, do, do trânsito em determinados horários. Aí você vai, olha, aí você filmou aquilo ali, você tem condição de jogar no, no, no, numa tela de computador aqui um programa para você pegar aquele mesmo volume de carro que está ali, ó, eu jogo ele para cá, e eu faço isso aqui. Hoje tem programas de computador que fazem isso. Eu posso colocar essa rua a mão, essa rua é, é, é, só desce, essa outra sobe, para poder organizar o trânsito, porque realmente é, aqui de frente à escola. escola, isso aqui já há é muito, né? Porque os ônibus, agora nem tanto, não tem ônibus da... da, da, da, da Mas acontece, viu? Porque da, são, da, antes, da São Bento, é, né? Da... O nosso ônibus puder, podia subir aqui e já entrar para a rodovia. Não, agora ele tem que vir aqui, subir a Major Carlos Paraná e passar na porta da escola. Passa na porta, ele não, ele não vira mais Se ali. eu não tiver enganado, a 17h40 tem um virando aqui todo dia. E, então, assim, é, é, eu volto a dizer, a, a, a gente tem que ter a, como aliado a tecnologia. Hoje você tem você tem condição de... de, de, de tem programas, né contratam empresas que, que, que, que fazem a gestão do trânsito. Né? É, é, aí vai, vai fazer, porque realmente, o, você está falando de 2006, é, já não é... Não é, é, mas é são, longe, mas não 17 é. 17 anos. 17 anos, <risos> quer dizer... Né? E, e fora isso já incluído motos tudo tudo, é, né? tudo moto ônibus e moto -ônibus. Tá, e moto também uhum. né e, então eu acho que tem, tem que fazer esse projeto contratar uma empresa para fazer isso aqui lá na Santa Luzia né a gente só... as ruas são muito pequenas não a Santa Luzia é, é, aquilo é absurdo A pessoa não consegue manobrar o carro pra entrar não, na garagem Não, se colocar um carro de um lado Do outro, Acabou. não passa, não passa lá. Né? Então, aí tem que ver É Mão única, tem, tem que fazer é, Infelizmente As pessoas vão ter que se acostumar É, porque eu penso assim ó, Quando mudou a José Bolonha Pra mão única, até certo ponto Ali na, na, na padaria é, Muita gente subia contra a mão Sim. Muita gente, isso aconteceu há muito tempo Né mas quando ele vai em franca, ele observa a placa. Claro. Por que, que aqui ele não pode fazer isso? Claro. Entendeu? Então tem, tem jeito. Então assim, eu penso, a gente tem hoje tem mecanismos, né? Tem, tem empresas que, que trabalham com isso, né? Então e, e, e o trânsito é é, é uma, uma coisa muito importante, né? O, o você organizar o trânsito da, da cidade. Exatamente, é, doutor. A gente recebeu algumas perguntas aqui de de umas pessoas, né? É, eu recebi uma na rua a pessoa falou assim, Leandro é, muita gente fala assim ah, o povo de pedregulho só anda no meio da rua ninguém anda na calçada só dá uma olhada ali na calçada pra você ver se tem condições de uma pessoa passar naquela calçada olha lá pra você ver ou dei uma olhada na calçada e final você tem razão ninguém vai passar naquela calçada tinha pedra brita, areia, tijolo bloco, cimento tudo em cima da calçada aí eu te pergunto é... Não, não existe um código para isso, um código de postura? Não sim, existe. sim. Outra pessoa me reclamou também, ali na rotatória do Cristo, a, a obra do, do, daquele loteamento está invadindo de terra a pista. Sim. E não se toma providência. Né? O que, é que tem que fazer nesse caso? Bom, você tem que ter uma fiscalização, você tem que ter um fiscal. Em determinadas cidades, quando você, você não pode, vamos dizer, você não pode fazer argamassa no asfalto, eu vou te contar uma coisa. Você não pode, você não pode colocar ah, ali, né, tijolo, então. Bloco. É. E as calçadas, elas têm um, um... uma dimensão. Dimensão, né? Tem, Mínio, tem um é padrão, uma... né? Tem um padrão. É, é que essa cidade antiga, se você for aqui na Eliseu Alves Teixeira, na altura ali do Bolé, ela a funila, né? Mas é porque é, antigo, né? é antiga, né? Antiga. E, mas tem, tem um grande problema também que hoje as pessoas usam a, a, a calçada como se fosse extensão do, do seu próprio terreno fazem degraus na, na, na, na, na, na calçada faz uma rampa né? então se você pegar, a gente estava falando de pessoas com, com, com da, vamos falar da mobilidade urbana da aqui, acessibilidade. acessibilidade, se você pegar um cadeirante aqui ele não consegue andar nas calçadas de pedregulho não, infelizmente não. então isso aí é, é, é uma questão de conscientização Muitas, muitas é, coisas são feitas quando da construção da casa ou da reforma. Então, na hora que chegar ali, tem um fiscal da prefeitura, um fiscal de obras, vai lá e fala, não posso, não tem, pode fazer. Tem um amigo meu, que tem uma casa em Rifaina, foi construir uma, uma área de churrasco. né? Aí queria pôr um churrasqueiro e tal. Foi lá na loja material de construção, comprou pedra, areia, cimento, bloco, telha, madeira, comprou tudo. Chegou lá, descarregaram na calçada... E lá ele deixou. Ficou um pouco na calçada e um pouco na rua. Isso 9 horas da manhã. 10 e meia da manhã, o fiscal da prefeitura de Rifuena passou lá, trezentos reais de multa. É. Você entendeu? Assim, lógico que tem que ter uma, uma educação primeiro. Sim. Primeiro você educa, antes depois de, você pune. Antes da, da punição, né, você faz um trabalho de, de, de educação, né, de conscientização da pessoa da Pra, pra poder. Para que todos possam utilizar, né? No mínimo, né? Porque a, a, a, a calçada é um bem público, né? Exatamente. É. Doutor, outra pergunta que surgiu aqui, ó. Campinas teve um Pedregulês que foi vereador e foi prefeito, né? É, e depois virou governador. Hoje a história está repetindo. Teve outro Pedregulense que foi vereador, prefeito. Será que vai ter governador de novo? Quem pedregulense? Será que não vamos ser premiado de novo? Ô Leandro. É, fala, falar do meu irmão, assim, é, eu, eu sinto muito orgulho dele, sabe? Ele é uma, um, uma pessoa que saiu daqui e tudo que ele conseguiu lá foi sozinho, pelos próprios méritos dele, né? Hoje é, eu acompanho, acho que você também tem acompanhado as redes sociais dele ali, ele está procurando fazer um trabalho é, bom, né? eu acho que ele, ele tem que fazer um bom trabalho, ir para uma reeleição... Que é difícil em Campinas, né? É. Porque a, a, a extensão... Do... Ah, isso... É, um milhão é. e trezentos mil habitantes. É, é a né? capital do interior, né? É. E, e aí depois pensar nisso, mas... É, falo que um raio não cai no mesmo lugar <risos> duas vezes, mas às vezes pode é cair, ficar. né? Você e... falando fala de acompanhar as redes sociais do Dário... É, quando ele teve, no, acho que no Canadá, foi a única cidade do país que não é capital que teve o um prefeito convidado. Foi Sim. Campinas. Então, assim, você vê que é, ele... é, é, alguma coisa de diferente tem. É, eles estão né? ali tá fazendo um trabalho muito, muito bom. A, a, a companhia de saneamento lá, a Sanasa, ela tem recebendo títulos é municipal? ali. É municipal. Campinas, então, não tem saber Não. É... Lá eles não tiveram problema de, de, de... Falta de água. Falta de água, né? água nada... Não. Então, o tá. o Duário é, é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeito. Então ele, pela segunda vez, ele foi reconduzido, né? Então ele está sempre indo em, tá em Brasília lá, tá, tá à frente disso aí, né? Lutando pela questão dos, dos, essa última vez que ele que ele foi lá para questão dos inseticidas para os mosquitos, né? Da, da, da dengue ali, né? Que que o governo federal estava protelando a, a entrega. Tá certo. Né? Outra pergunta que veio aqui, ó pede para ele ser direto e reto, não escorregar de jeito nenhum. <risos> Vamos lá. Você vai ser candidata a prefeito em 2024? Se sim, já tem um vice-mente? Qual partido que você está filiado? E se não for candidato, vai apoiar alguém? Essa pergunta aí da Margarete Machado. Bom, a, Marga... <risos> a Margarete, ela, ela é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela. A Margarete ajudou na... na... Na criação dos meus filhos, né? é, a Maria Fernanda pequenininha, a Margarete foi muito importante para nós. Então eu respeito muito a Margarete, gosto muito dela, uma pessoa batalhadora. Né? Margarete, é, eu não posso dizer para você agora se, se você é candidato a prefeito ou não, porque está muito longe né? para você decidir aí, né, para as escolhas. É um ano para pré-candidatura. Para a pré-candidatura. Se você perguntar se eu tenho vontade de ser, se eu disser que não, eu estou negando. Né? Estou contando, estou mentindo para você. No entanto, é, essa loucura que nós estamos vivendo aqui nesses, nesses últimos dias, não conte comigo, né, eu penso numa, numa questão de, de, de uma candidatura, acho que não só a minha, né? se eu for candidato, mas de outra pessoa, que, que voltada para os interesses do município, os interesses do cidadão. Né? E eu posso falar isso com propriedade porque eu, eu conheço os problemas da, da, da cidade de Pedregulho. Eu nasci aqui, eu vivo aqui, né? Então, eu converso com as pessoas e eu acho que qualquer projeto pessoal hoje de poder, de poder eu acho que ele, ele, ele... eu não me sentiria bem nessa, nessa oportunidade de estar falando isso. É... Se eu for candidato, não tenho vice ainda, porque essas questões de, de, de, de vice, isso depende de uma articulação ampla com, a, com, as, com as forças políticas da cidade. Né? Qualquer candidato que, que, que, que pensa em disputar uma eleição, ele tem que conversar, ele tem que dialogar, ele tem que ouvir as pessoas, ele tem que ver o que está acontecendo na cidade e buscar né, é, alianças, né, é, não trancando a porta... Já deixando uma, uma, uma chapa aqui. Bateu o martelo. Bater o martelo. É, essa é a minha opinião. Eu vou te dar um né? exemplo: o que o Márcio França fez para o Geraldo Alckmin em serviço do Lula. Esse é o trabalho de bastidor, de buscar aliança, de buscar tudo isso. Né? É. Você vê, um, é um baita de um exemplo. E se eu não for candidato, se eu apoio alguém, aí vai depender de quem serão os candidatos. né Eu acho que tem muita. Muita água para passar debaixo dessa ponte, muitas coisas para. Eu acho que não tem acontecer. muita ponte para passar água. É. <risos> né? Então, mas eu fico contente, Margarete, de poder é, é, responder essa, essa questão, porque é uma pergunta que me fazem é, diariamente, né? E, e eu fico feliz porque as pessoas é, me perguntam e, e, e pedem, né? Então eu acho que uma candidatura seja. A, a, a que nível for ela tem que ter um apelo popular, não adianta eu, eu achar que eu quero ser o que eu vou, que ser. Eu, vou. É, eu já fui candidato, eu sei o quão difícil é disputar uma eleição você foi vereador né? por três mandatos? Eu fui vereador por três mandatos tive eleições, as três eleições consecutivas e disputei a eleição e eu perdi né, e, e confesso que aprendi muito com o com a derrota, né? É muita gente faz assim, a gente sempre aprende mais com a derrota que com Sim, a vitória. aprendi, né? Você você analisa. É, é, dizer que eu, que eu não lembro que eu perdi a eleição seria até uma forma errada de de me expressar. Mas isso não me abalou, né? Eu acho que quem entra no, no, numa disputa, né? Você coloca o seu nome para ser julgado pelas pessoas. Você ganha ou perde, né? Isso é consequência é do, jogo, do jogo né? É, do jogo. é consequência do A pessoa do jogo. tem que estar tá preparada para perder, para ganhar, tem que estar tá preparada para tudo. Né? E, e falo mais uma coisa: é, a pessoa que, que está num cargo público, ela está num cargo público. Aqui é, é passageiro. Né? A vida continua, as relações de amizade continuam, as relações de respeito com as pessoas continuam. Então eu prezo muito mais isso do que o poder. Eu prezo mais as amizades do que o poder. Faltou você responder para ela qual partido que você está filiado. Eu estou no PSD, 55? no 55. Tá certo. Tem muita conversa que tiraram o partido, eu estou no partido. Se, se tirar, você não está lá dentro. Se, se, <risos> o, o, o, o, se o presidente estadual do meu partido quiser você tirar... Você é o presidente tipo, municipal, né? Eu sou o presidente municipal, eu estou filiado, ele tem que baixar um... um, um uma portaria lá do partido me desfiliando. É, porque mesmo que eu não, não seja né, como pessoas, ah, tomaram o seu partido, eu falei, olha, o partido não é meu. Né? Eu falei, eu estou como presidente. Se eu, se eu não estiver como presidente, eu estou como filiado no partido. Tá certo. É, essa pergunta aqui agora, veio de um, de um amigo meu, é, Ronaldo Gaspar. Ronaldo tá lá em Ribeirão, tá se recuperando. Se Deus quiser, daqui a um dia está tá bem de novo. Ó se for eleito prefeito, irá dar autonomia aos secretários ou fará igual aos prefeitos antecessores que não dão autonomia aos seus comissionados? Ronaldo, um abraço aí, eu estimo aí as suas melhores. eu tenho sempre perguntado por você, tá? Ronaldo, respondendo a sua pergunta, eu acho que quando você escolhe uma pessoa para ocupar um cargo, se você é o prefeito, se você é o governador, se você é o presidente, se você escolhe aquelas pessoas para ocupar determinada função, a partir do momento que você escolhe aquela pessoa, é porque você confia nela. Se você não dá autonomia, você não confia. Se você confia, você dá autonomia e essa pessoa tem que saber exatamente aquilo que você quer. Agora, se essa pessoa não estiver atendendo as necessidades da pasta, aquilo que exige, não estiver trabalhando a contento, aí você tem que chamar essa pessoa e, e agradecer pelos serviços e, e colocar outra. É que eu penso assim, não adianta você colocar uma pessoa por amizade, Sim. por jogo político, né, promessa política e tal, e às vezes a pessoa não está cumprindo o que ela tem que cumprir, você vai morrer abraçado com ela? Não. Né, porque o bem maior não é o, o prefeito, é a população. Porque a partir do momento que você nomeia uma pessoa e você delega os poderes a ela, você tem condição de cobrar. Exatamente. Então como é que você vai cobrar se você Aí não você deixa ela cobra. fazer? Então é, essa é, é a minha posição. Última pergunta que a gente recebeu aqui fala assim, ó hoje nós temos uma, uma estrutura de gestão pública que é um pouco desconexa. Por exemplo, Secretaria de Turismo junto com o Emprego. Obras e serviços junto com o Meio Ambiente e Agricultura. Você não acha que passou da hora de ter uma reforma na estrutura de secretarias municipais, Pedro? Igui? Então, eu, na verdade, você tem, você tem que, que ter as secretarias, vamos falar a, a, as mestras, né? Uhum. As secretarias que, que que vão dar sustentação do, do seu governo. É, eu não sei se essas essas mudanças que que, que fizeram né, nessa estrutura foram para atender alguma determinação do Ministério Público. Até porque a Sim. criação de uma secretaria, de um cargo comissão, ele deve ser de função de, de direção. Sim. Né? Então... É, eu, eu não sei é, a limitação do, do número de, de, de, de cargos comissionados. Pode ser que, em razão dessa limitação do, do, do número de cargos, se diminuiu o número de secretarias... E aumentou o número de secretários adjuntos, Mas diretores, eu alguma eu, coisa. Eu concordo, Mas, assim, eu eu concordo não, não e discordo sei. do Ministério Público nesse, nesse, nesse ponto. Por que, que eu concordo e discordo? Concordo que tem que ter uma fiscalização em cima do que a lei fala. O que, que a lei fala? Carga em comissão ele tem que ser de, é, de função de direção, certo? Sim. Essa é a obrigação. Discordo no, no, no, no ato que essa... É, essa vamos falar assim, essa, esse freio, ele não pode prejudicar o município. A questão, não, o prefeito tem que provar o Leandro, para o Ministério Público o Leandro, é que ele precisa. A questão, eu, eu acho que, que sim, é, o Ministério Público, ele fez essa intervenção porque houve aqui em Pedregulho um verdadeiro trem da alegria. Nós chegamos a ter 150 carros, comissionado. Sim, então eu, eu acho que que, às vezes, a, a, as pessoas são penalizadas pelos excessos dos outros. Né? Então, chegou num ponto, eu acho que o promotor pediu, não atenderam, aí ele chegou num ponto que ele deu uma... Uma, uma cartada final. É, ou faz ou não faz. Então, eu, eu, eu, eu entendo dessa forma, né? Mas é, é, que você tem que ter algumas secretarias específicas para cuidar, por exemplo, você falou, eu acho que o turismo aqui, na, na questão da geração do emprego, seria de extrema importância. Eu, eu, eu sou um, uma pessoa que, que, que acredita no turismo. Nós participamos do, do Contour Junto? Sim, mas eu participo desde 2000. De 2000. Da, eu, da criação do Da Conselho. criação. Eu, eu falo, era o Paulinho Becker na época, né, que foi o, o, o primeiro presidente do Contur, uhum. se não me engano. Quando, quando a, a foi aprovada a lei. A, a lei em 2001. 2001. É. Uhum. E eu falo o seguinte, se nós voltarmos 2001, 2002 e pegarmos Rifaina e Pedregulho, nós estávamos no mesmo nível. Hoje a gente teria que ser instância. Sim. Hoje, a pessoa fala assim, mas Rifaina tem a represa. Sim. Tem as pessoas que gostam daquele turismo, de ter a lancha, tá? e tem a pessoa que gosta do turismo da, da, de, da trilha, do, do, da, da, da aventura. Da aventura. Tá? Então, são, são é, grupos de turistas diferentes que poderiam estar, como o de Rifaina está trazendo o desenvolvimento da Rifaina, esses outros turistas poderiam estar aqui trazendo desenvolvimento de Pedregulho. Hoje a gente poderia estar falando... Um, está tendo uma outra um outro bate-papo falando das coisas, como é que foi o, o final de semana, o feriado aqui com com, com com os nossos as nossas pousadas lotadas, com tudo é, é, essa, essa seria a vontade, a vontade a minha vontade de estar conversando com você hoje, seria da gente falar assim, olha, você viu aqui o número de turistas que veio aqui, ó, oh, as visitas que tivemos ali, a, o rapel, quantas quantas pessoas foram no rapel e eu vou te dar um dado interessante. Hoje, para quem não sabe, vivem exclusivamente do turismo em Pedregulho cerca de 60 famílias. Aonde que vivem essas 60 famílias? Funcionários da pousada Barro Branco, funcionários da pousada é, Peroba Rosa, é, funcionários do Empor Aroeira, que é o lugar que mais recebe turista em Pedregulho. O Empor Aroeira é. Se vocês não têm base o tanto que o Empor Aroeira é conhecido no estado inteiro. Tem gente de muito longe para conhecer o Empor por conta da rota, que é uma rota bonita, você chegar lá, a localização, os produtos que eles fazem. É, então, todos aqueles funcionários, tanto das duas pousadas quanto lá, e você pega a estância do Alcimar, tudo isso aí, tem mais de 50, 60 famílias vivendo de turismo em Pedregulho. Poderiam ser 500, 500 famílias. Poderiam ser 500 você tá famílias. Você está falando do Aroeira aqui? Meus netos, eles são frequentadores assíduos lá. Você tem, entendeu? tem tá que levá-los toda se vez você, que vier. se você pegar um sábado de manhã chegar lá no às 7 horas da manhã e ficar até às 7 da noite você vai anotar lá falando você veio de onde? Você onde? tem gente que vem de todo lado do, do estado inteiro que vem só para conhecer o Impor Arueira. olha Sim. o potencial que a gente tem ali que não é explorado da forma correta é, as pousadas que a gente tem Muita gente fala assim, né? Eu, eu tenho clientes da, da minha agência que falam assim, Pedregulho precisava ter um outro hotel dentro da cidade, né? Uma pousada, um, um hostel e tudo mais. É, Será que ninguém vai construir? O empresário só vai acreditar na hora que ele vê o movimento de gente. Sim. Ele nunca vai vir às cegas Mas construir para ele buscar só, o cliente. Só para ilustrar o que você tá falando. Então você tá falando do Peroba Rosa, do Barro Branco... Tá... Do Arruí. É... Dessas pessoas que, esqueçam os que vivem de lá, mas das pessoas que frequentam, Peroba Rosa, Oruera, o Barro Branco, quantas, quantas dessas pessoas passam dentro de Pedregulho? Vou te falar que não dá 5%. Não dá. Não dá 5%. Não dá. Quem vai para o Peroba Rosa, vai pela rodovia e desce ali. Quem não vai não... pelo Barro Branco, nem aqui chega. Nem aqui chega. Então, é, é, é, é o que a gente fala, né? A... Eu, eu sempre costumo dizer... No turismo, sabe como que chama isso? Roteirização turística. É. Teria que ter uma roteirização turística. Eu, eu, você tem... Aqui dentro você tem a pirâmide, você tem estrutura de restaurante, Sim. você tem várias coisas só, que poderiam mostrar. Só para só encerrar essa, essa questão aqui, é, há, há alguns anos eu vi no, no... Ainda era jornal... Impresso. Impresso. Um domingo estava assim, é, turistas de, de Franca... Conhece o paraíso perdido de Igaçaba. 50 pessoas vieram de Franca, passaram o dia todo em Igaçaba andando na, na, na, na ferrovia ali. Foram, e vieram foram embora. lá na da sana, eu lembro dessa matéria. E, e vieram embora. Eu te pergunto: a padaria vendeu um kit de café para ele? Um café, um pão? Não. Não. O restaurante vendeu. Não. Se tivesse uma estrutura, com o pessoal, ó, oh, vai sair de, de Franca. Nós vamos chegar... Vou dar um exemplo. A padaria do, do zero grau ali, Vou na Vou receber praça. x pessoas... Tá oh, você faz 50, 50 cafés da manhã, chega num restaurante, olha, ou você leva lá, lá 50... Ou alguém de lá é, que queira fazer é. isso. tá? Aí você pega à noite... A hora que encerrar, chega em algum bar e fala assim, ó, você tem um happy hour aí para 50 pessoas? A pessoa paga porque o pessoal vem e... o, que... o turista sai de casa disposto a gastar dinheiro. É. Ele não sai de casa para passear. Ele Tudo sai é de... barato. Ele é <risos> disposto para gastar dinheiro. Então quem está no mercado do turismo tem que fazer, saber Sim. pegar isso. Né? É. Hoje, um ponto que recebe muito turista e que é pedregulho e não tem a devida divulgação, nunca teve as águas quentes município de Pedregulho, o estreito com aquele potencial mas muito maior do que Capitólio não tem nada, infelizmente só vou falar aqui o que o Zé Moreno falava nas nossas reuniões do Contur de muitos anos ele falava assim que com essas sondas que perfuram é só pegar uma sonda e levar na água quente que tem aqui no Estreito. Tem água quente. Pra cá... Água muito mais quente do que os outros lugares. Tem um, um hotel submerso tem? no Estreito, tá lá, o pessoal mergulha e vê a água quente brotando lá. Eu tenho, eu tenho na minha memória, que a minha mãe trabalhava na, na, na escola... Tem uma nascente que a gente viu aqui. É. Existe uma nascente hoje, florando água quente. Na, na, minha mãe trabalhava na... Na escola, eu, eu lembro, eu, eu tenho isso na, na, minha, na minha cabeça. Era um hotel grande, assim. Em cima do morro, né? Em é. cima. E eu, lá, e o pessoal nadando, brincando, eles me jogando lá na... Era água quente. Isso aqui devia ser nos anos 1960 e pouco é, antes, antes da, da, antes da, antes antes da, da inundação da... do estreito. É, existe até um livro sobre o... É. Doutor, queria te agradecer por participar com a gente, de... Acreditar no projeto essa troca de ideias é, e para você que está assistindo, queria que você compartilhasse esse vídeo, envia no Whatsapp envia nos grupos, compartilha no Facebook esparrama o vídeo para todo lado para a gente é muito importante isso é, envia para todo mundo que você puder enviar na próxima sexta-feira a gente vai receber o presidente da Câmara Municipal, o Vereador Beto Brasil, na próxima semana a gente já tem confirmado também o Demir Enfermeiro e a gente vai lançando a nossa agenda. Doutor, obrigado por participar. Leandro, eu que agradeço essa, essa oportunidade aqui e fico feliz de, de, de a gente poder estar batendo esse papo né, e expondo as minhas ideias, o que eu penso. Né, eu acho que fiz, coloquei aquilo que, que o meu coração falou. Que é o que eu penso, que eu converso com as pessoas, né? e é o que eu vivo no meu dia a dia. Muito obrigado. Tá certo. Pessoal, obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. É, se você gostou, comenta aqui, é, coloca aí, eu gostei disso, não gostei daquilo, quero isso, quero aquilo. Tá certo? Valeu, obrigado.